Olá, boa noite, graça e paz, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para mais uma refeição espiritual juntos. Eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja te visitando nesse tempo, trazendo luz, trazendo entendimento, discernimento. Nós vamos abordar um tema que eu considero, muito relevante, embora seja pouco abordado, mas eu creio que, especialmente nesse tempo, nós precisamos estar atentos ao falar da Escritura, ao falar de Cristo em nossa direção. Porque o Senhor diz que Ele revela os segredos aos Seus amigos, que nós não seríamos pegos de surpresa em momento algum. Hoje, o tema dessa noite é sobre o tempo do fim. E eu gostaria de, junto com vocês, aprendermos um pouco, de uma forma leve, de uma forma que o Espírito Santo ele traga a luz, que Ele nos faça caminhar sobre uma estrutura firme, porque isso vai fazer com que a gente não tenha medo porque nós temos a certeza do cuidado, da proteção de Deus em nossa direção. E quando eu tenho isso, eu não tenho medo. Então, é, o tema dessa noite é sobre o tempo do fim. Nós vamos começar por Mateus no capítulo 24, que é onde o próprio Jesus aborda algumas coisas muito interessantes para a gente olhar ali. Antes, eu gostaria que a gente apresentasse esse momento e esse tempo ao Pai, para que o Espírito Santo de Deus tenha primazia, para que Ele fale em nós e através de nós. Então, eu convido que você recline a cabeça e que por um instante a gente possa apresentar ao Pai esse momento. Pai, eu quero Te adorar, pois não há outro como Tu, soberano e fiel, Rico em bondade e misericórdia, tu és o Alfa e o Ômega, tu és o princípio e o fim. Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Obrigada, Jesus, por ter desvendado o mistério da tua vontade e por ter derramado sobre nós toda a sabedoria e prudência. Por isso eu clamo para que haja profunda convicção no entendimento, para que eu possa compreender plenamente o mistério de Deus e Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Oh, precioso Jesus... Tu és a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em Ti foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio de Ti e para Ti. Tu és antes de todas as coisas. E em Ti tudo subsiste. Eu dedico esse tempo a Ti. E clamo para que Tu venhas com Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Trazendo compreensão da Tua Palavra, primeiro no meu coração e depois alcançando o coração de cada um dos meus irmãos nesse tempo. Em o um nome do Senhor Jesus. Amém e amém Senhor. Eu te convido então para nós abrirmos a palavra em Mateus, no capítulo 24, a partir do 3, que é por aqui que a gente vai iniciar esse tempo aqui juntos hoje. A palavra do Senhor diz em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dizem dize nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra a nação, reino contra reino e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair Sião e trair e odiar uns aos outros.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 O profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o, o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há é de ser a vinda do Filho do homem. Até aqui. Como eu disse para vocês, nós conhecemos Cristo e conhecemos um evangelho de uma palavra viva, de uma palavra genuína, aonde... A gente não crê apenas que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas nós cremos no Evangelho também que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum porque Tu estás comigo. Por isso a gente vai abordar esse tema. Então Jesus avisou que haveria juízo sobre a terra. Jeremias 8 fala sobre isso. Lá Jesus avisa através dos profetas. Joel 2 e capítulo, Joel capítulo 3 também. Ele também avisa sobre o tempo do fim através de Daniel. Ele mesmo, como nós acabamos de ler aqui, avisou que chegaria um dia de grande tribulação que seria o juízo. O Senhor já nos mostrou na palavra outras vezes aonde Ele exerceu juízo sobre a terra. No tempo de Noé, Ele exerceu juízo. No tempo das pragas no Egito, Ele exerceu juízo sobre a terra. No tempo de Ló, Ele exerceu juízo sobre Sodoma e Gomorra. E em Apocalipse, uma vez mais, o juízo de Deus será executado sobre a terra. Mas aqueles que se renderem e ouvirem as suas palavras serão guardados. Porque essa é uma promessa do nosso Deus. Aí você pode me perguntar, quem estará no controle sobre o juízo que virá sobre a terra na grande tribulação? Deus. Deus estará no controle de absolutamente tudo. Queridos, a hora da aprovação chegou no mundo inteiro. A crise econômica hoje é mundial. Tudo hoje é global. Está chegando a hora e o recado de Jesus é que chegaria um momento em que o mundo inteiro seria aprovado. Todos os que habitam sobre a terra, mas os filhos, aos filhos, ele fez uma promessa. Eu guardarei vocês. Vejam que o que nós acabamos de viver não foi isolado. Não foram apenas as crianças do Brasil que deixaram de ir à escola. Não foram apenas as igrejas do Brasil que foram fechadas. Os aeroportos do mundo inteiro também foram fechados. As igrejas do mundo inteiro foram fechadas. O mundo todo teve que usar máscaras. E nós vamos ver hoje que Apocalipse, ele é atual e ele não é assustador. Porque Jesus diz, eu vou te guardar. Porque há uma aliança. Você guarda a minha palavra e eu te guardo. Nós vamos ouvir muitas notícias assustadoras, mas nós podemos descansar na certeza de que Ele, o nosso Deus, vai nos guardar. Por isso eu amo e tenho aprendido a orar a palavra, porque ela é viva, é vida e gera descanso no coração, certeza do cuidado do Senhor em nossa direção. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, a palavra do Senhor diz, Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu gostaria de começar aqui uma linha de pensamento para a gente chegar na atualidade. Como é que Deus estabeleceu as coisas? Ele decidiu contar para nós todas as coisas. Em Amós, no capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus diz que Deus ele não, ele não oculta, Ele não oculta nada dos filhos dEle. A palavra diz, certamente... O Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Em Salmos, no capítulo 25, versículo 14, a palavra também diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, é para os que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Algumas versões diz. A dará a conhecer a sua intimidade então eu quero voltar um pouquinho com vocês no tempo aqui para a gente perceber que Jesus já Deus ele já executou o juízo sobre a terra em alguns momentos Sodoma e Gomorra era uma cidade colorida com muitos atrativos ídolos depravação de toda a ordem mas houve um aviso da parte de Deus, que aquela cidade seria destruída. As pessoas não acreditaram, zombaram, riram. Mas Deus revela os seus segredos aos seus amigos. E Ele fala para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começou a interceder porque parte da família dele estava nessa cidade. O sobrinho Ló e a sua família moravam em, em Sodoma e Gomorra. E por causa da aliança que o Senhor tinha com Abraão, a vida de Ló e de sua família foi poupada, com exceção da esposa que escolheu, que decidiu olhar para trás. Ela desejou voltar e a gente sabe qual foi o fim. Ela virou uma estátua de sal. Aí você pode me perguntar, o que isso tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo? Tudo a ver. Deus é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo para sempre. Portanto, Ele continua revelando os seus segredos aos seus amigos. Deus revelou para Isaías quem seria o inimigo e da onde Ele viria? Você acha que agora, no século 21 Deus não revelaria a nós sobre o tempo do fim? Ele já deixou escrito antes os segredos. E não é algo que só uma pessoa recebeu. O Senhor deixou escrito lá em Ezequiel, no capítulo 38, todos os países que estariam envolvidos no conflito que aconteceria nos últimos dias. Nós vimos aqui em Mateus, quando Jesus diz que o princípio das dores pra, para a última geração seria caracterizado por algumas coisas, como nós olhamos ali. Seria guerra, rumores de guerra. Nesse capítulo, Jesus faz muitas revelações sobre o tempo do fim. Vale a pena você gastar um tempo pedindo que o Espírito Santo te traga a luz. Em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 1 e em Mateus 24, relata que o que estamos vivendo é o princípio das dores. Mas o que muda entre o princípio, entre o princípio das dores e a grande tribulação? A intensidade. Como a intensidade das contrações da mulher que está grávida para dar à luz. No começo, elas são mais leves e espaçadas, só que com o passar do, do tempo, elas vão ficando mais curtas e mais intensas, até ela dar à luz. Em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 1 e 2, relata lá que o cordeiro vai abrir os selos a abertura dos sete selos acontecem em um momento específico na história da humanidade esse momento se chama a grande tribulação nós estamos nós temos o tempo da graça que é de Jesus até nós então Jesus veio ele cumpriu o propósito para o qual ele foi designado, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus e deixou o Espírito Santo. Esse é o tempo da graça, até Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Existem os pré-tribulacionistas que creem que Jesus vai levar a igreja antes da grande tribulação. Eu creio assim. E também existem os pós-tribulacionistas que creem que será depois, o arrebatamento será depois da grande tribulação. Mas o que importa é que a grande tribulação vai acontecer. Jesus disse, e ele deu um tempo, é de sete anos. Dentro desses sete anos, ele dividiu em três momentos de julgamento. São três tipos de julgamento fracionados. O primeiro momento será a abertura dos selos, que é o que a gente vai olhar hoje. No segundo momento, as trombetas serão tocadas. E num terceiro momento, as taças serão derramadas. É um período que o próprio Jesus disse que se não fossem abreviados aqueles dias, ninguém aguentaria. Em toda a história da humanidade, Jesus disse que nunca teve um período tão terrível quanto esse e que nem haverá. Vai ser o pior momento da história da humanidade. Agora nós vamos ver, juntos aqui, a primeira metade, que é a abertura dos sete selos. Como disse, são três julgamentos, selo, trombeta e taças. Vamos ver hoje sobre esse primeiro momento O primeiro momento da grande tribulação se dá em Apocalipse No capítulo 6, versículos 1 e 2 Vamos lá Apocalipse 6, versículos 1 e 2 A palavra do Senhor diz Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um, um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco e foi lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Aparece esse cavalo, aparece esse cavalo branco e um cavaleiro está sobre ele. Uns dizem que é Jesus. Mas como? Jesus é o cavaleiro do Apocalipse 19. Ah, esse, aqui, esse cavaleiro do Apocalipse 6 é o anticristo. Mas veja, primeira coisa que nós precisamos saber é que os selos estão debaixo do controle de Deus. Portanto, como eu disse anteriormente, em momento algum Deus nos deixou aqui e foi fazer outra coisa. Absolutamente não, Deus continua no controle de todas as coisas, Ele não perdeu o controle da humanidade, Jesus é o Cordeiro que abre os selos, é um juízo de Deus sobre a terra e os querubins dizem, venha para cada selo. Então aqui é liberado quem para agir sobre a terra durante sete anos de tribulação? Quando o Queerubim diz com voz de trovão, vem, ele libera o anticristo. O anticristo vai ser um homem normal. Só que ele tem algumas características que vai encantar o mundo todo. Ele vai ser carismático. Uma oratória irresistível. Em diplomacia, ninguém vai conseguir superá-lo. Esse homem, ele vai conseguir o que ninguém conseguiu em toda a história da humanidade. Ele vai conseguir agradar cristãos, muçulmanos, judeus. Ele vai conseguir ganhar a confiança dos judeus e a confiança dos árabes. Ele vai conseguir o tratado de paz. A ponto do terceiro templo ser construído no monte do templo. Quem conseguiu isto? Nunca. Ninguém conseguiu. Mas ele vai conseguir. Por quê? Porque ele é um homem rico, poderoso, inteligente, com uma unção maligna sem precedente, mas aos olhos do mundo, irresistível. Irresistível. Veja, o importante para nós cristãos não é fazer especulações sobre é esse ou aquele, mas observar essas características que ele vai ter e a forma que ele vai atuar. A palavra diz que ele vai ter uma coroa, como nós limos ali. Por quê? Porque ele vai estar no governo ele vai ter um reinado, ele vai ser a pessoa mais expressiva mundialmente falando. É um governo e ele saiu para vencer, por que ele saiu para vencer? E com um arco, né? com guerra, porque o objetivo dele é um só, destruir. Ele não ama judeu, ele não ama o árabe, ele não ama o cristão, ele quer a destruição de todo mundo. Então ele faz esse acordo, mas na verdade, quando cumprir três anos e meio como anunciado na palavra, ele rompe, ele quebra esse acordo e ele passa a perseguir cristãos, judeus, árabes, ele vai perseguir todo mundo. Ele está com a unção maligna. E ele veio para roubar, matar e destruir. Ele saiu para enganar. E será um engano global. E por que confundem, achando que esse cavaleiro é Jesus? Nós vamos ver aqui na palavra, a grande diferença que existe entre o cavaleiro de Apocalipse 6. Com o Jesus, que é o, o cavaleiro do Apocalipse 19. Vamos ver? Vamos abrir a palavra em Apocalipse, no capítulo 19. Apocalipse 19, nos versículos 11 ao 16. A palavra do Senhor diz: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça os seus olhos são chamas de fogo na sua cabeça há muitos diademas tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo está vestido de um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o verbo de Deus e seguiam no, o os exércitos que há no céu montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo branco e puro sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso Tenha em seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu espero que você possa ter visto esta grande diferença do cavaleiro do Apocalipse 6, da abertura do primeiro selo, e Jesus, do capítulo 19. O primeiro cavaleiro saiu para vencer, ele saiu para enganar. Nós vimos aqui que o cavaleiro do Apocalipse 19, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Olhe o nome dele. Ele não veio para enganar. Ele é fiel e verdadeiro. E ele veio com os exércitos dos céus. Já esse homem do Apocalipse 6, veio para a guerra. Não para defender Israel como Jesus no Apocalipse 19. Esse cavaleiro, ele veio com um arco para guerrear contra pessoas. Ele não vem para salvar ninguém. A palavra engano é o que tem no primeiro selo. Mas Jesus nos avisou em Mateus 24, como nós lemos no início, sobre o princípio das dores. No princípio das dores acontece algo muito semelhante ao que vai acontecer na grande tribulação. Vamos ver aqui, no capítulo de Mateus 24, nos versículos 11 ao 13. Vamos ver aqui. Mateus 24, do 11 ao 13. A palavra diz...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 versículo 24 olha o que diz ali porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar se possível os próprios eleitos então surgirão falsos profetas e você vê que o apocalipse 6 na abertura do primeiro selo a gente vê o anticristo, e ele vai vir para quê? Para enganar. Agora, no princípio das dores, haverá muitos falsos mestres, muitos falsos profetas. Por quê? Para que as pessoas percam o maior e melhor momento de toda a humanidade. Nós estamos clamando, por um grande avivamento. E esse, esse grande avivamento precede o arrebatamento. E a, a abertura, o começo da grande tribulação. O princípio das dores antes da grande tribulação. É um momento em que Deus quer que multidões sejam salvas. Justamente para não sofrer na grande tribulação. O Senhor Jesus diz na palavra dEle que Ele não quer que ninguém pereça antes que venham a conhecê-Lo como único Senhor e Salvador. Mas haverá muito engano, não só para os que não conhecem Jesus, mas haverá muito engano para aqueles que conhecem Jesus. Nós lemos ali em Mateus 24, está escrito os eleitos do Senhor. Os eleitos são os que já conhecem Jesus como Senhor e Salvador. E estão sendo enganados por falsos mestres. Nos últimos dias a palavra diz que as pessoas teriam coceira nos ouvidos. E andariam atrás de pessoas que ensinam aquilo que elas gostam de ouvir. Não aquilo que elas precisam ouvir. E aí, a gente vê os ursinhos carinhosos, como eu, eu, eu chamo eles, arrebatando milhões no YouTube, no Instagram. Por quê? Porque a fala deles é: não precisa ser tão radical. Jesus é amor. Você não precisa deixar a tua vida de pecado e se arrepender. Pode continuar. Jesus te ama do jeito que você é. As pessoas não querem saber de ouvir que precisam morrer para viver, que precisam se negar, que precisam andar em santidade. O que elas gostam de ouvir é a mensagem da hipergraça. Você é maravilhoso. Pode continuar tua vida de pecado. É isso que a gente tem ouvido através dessas pregações dos falsos profetas. As pessoas gostam porque é confortável para o ego dizer que você não precisa mudar. E nós temos dentro de nós sede pelo sobrenatural porque o próprio Senhor pôs em nós. Mas por que nós temos essa sede? De ver coisas, de querer que as pessoas falem a nosso respeito. Porque nós somos espirituais e o nosso vazio existencial é do tamanho de Deus, como eu falei aqui na terça-feira passada. Mas se eu não tenho realidade, entendimento e discernimento, eu sou facilmente enganada. Achando que vem de Deus, o que muitas vezes não passa de engano. E o povo tem sede de ouvir profetas que muitas vezes falam adivinhações. Porque profecia é um dom de Deus e Ele dá. Mas não confunda profecia com adivinhação. Cuidado com os falsos ensinos e esse tempo que nós estamos vivendo agora e a partir de agora haverá muito engano mas voltando para o primeiro selo o cavaleiro de Apocalipse 6 é o anticristo e ele sai para fazer um grande estrago durante três anos e meio Será a lua de mel dele com o mundo. Todo mundo vai estar voltado a ele. Achando que ele é simplesmente um governo extraordinário. As pessoas vão dizer, finalmente, um governo incrível, maravilhoso. Está fazendo o que ninguém conseguiu. Por isso que ele tem uma coroa. Porque ele vai ter um reinado. Mas Satanás, desde todo sempre, imitou e quis imitar Deus, quis imitar Jesus. Ele quer imitar tudo de Jesus. Veja só, ele quer imitar tanto que ele vai para Jerusalém para governar a partir de Jerusalém. Porque ele quer imitar Jesus em tudo. A coroa é porque ele vai ter um governo. O cavalo é porque ele vai andar rapidamente. Ele tem pressa porque ele sabe que ele tem somente sete anos. O arco é porque ele vai guerrear contra homens, mas para destruir. Pois quando ele se revelar de fato quem ele é, tudo o que já está em desordem vai se intensificar com a grande perseguição desse homem nesse tempo nós teremos muitos mártires porque esse homem será implacável se você acha que já houve momentos difíceis na história da humanidade este vai ser o pior momento como nunca houve e nem jamais haverá esta será a grande tribulação. O espírito do anticristo. Na grande tribulação. Vai manifestar todo o seu poder. E ele vai perseguir. Todo aquele que não o adorar. Nesse tempo. Será proibido. Terminantemente proibido. Toda a expressão de culto ao Senhor. Ao Deus verdadeiro. O que nós vivemos hoje, no princípio das dores, é que existe uma atmosfera contra a família. Pode perceber. É uma atmosfera contra valores e princípios, contra a ordem e a decência. Quando nós olhamos as coisas ali fora, a impressão que dá é que o certo é errado. E o errado é certo. É um tempo de engano, um tempo de esfriamento e um tempo de apostasia. Nós vamos ver agora o segundo selo. E o segundo selo fala de um tempo de guerra. Aí você pode me dizer, mas guerra a gente sempre viu, a gente sempre teve. É verdade. Mas nós estamos falando de um momento, de um período de sete anos, em que o mundo acabou de sair de uma grande guerra. A guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 38. A gente pode abordar isso, especificamente sobre isso, em um outro momento. Mas ainda que não envolva todos os países do mundo, ele vai afetar todos os países do mundo. Um tempo onde haverá muito desespero e medo. Um tempo onde não haverá paz. Porque as pessoas vão estar tão envolvidas naquele sofrimento que elas não conseguem perceber nada ao redor delas. Por isso hoje é o tempo, o tempo da graça, o tempo de voltarmos para Cristo e nos rendermos a Ele de todo o nosso coração. Procurando a palavra que é viva, que é poderosa para fazer infinitamente mais além. Para que uma estrutura seja construída e que esse lugar seja firme e que venha o que vier. Se eu estiver firmada na rocha que é Cristo, eu não serei abalada. Então, quando é aberto o primeiro selo, vai parecer que chegou um tempo de paz e refrigério. Afina, afinal de contas, o anticristo será um governo generoso, que promove solução para o mundo todo. Mas é um engano, porque passando três anos e meio, o mundo saberá de fato quem ele é. A palavra do Senhor diz, quando houver paz, paz, eis que haverá repentina destruição. Então haverá muitas guerras nesse período de sete anos. Não confunda com a guerra do Amagedon. O Amagedon é a última guerra e a pior de todas. No final de sete anos haverá guerra na América Central, na América Latina, na África, na Europa, em todos os lugares do mundo. E vai afetar a economia global. No segundo selo, haverá grande mortandade por fome, pestes e pelas guerras anteriores. Então nós vimos hoje que o primeiro selo abre para a atuação do anticristo e ele vai imitar Jesus ele cavalga como vencedor mas ele não é vencedor ele é como o leão mas ele não é o leão ele se disfarça é o engano ele se apresenta como messias mas ele não é o messias ele se apresenta como tendo um pai que é o dragão não o Deus, Pai. Eu estou aqui fazendo uma correlação. Ele vai ter alguém que vai auxiliá-lo. Quem? O falso profeta. Mas não é o Espírito Santo. Mas vai imitar o Espírito Santo. Tanto que vai ressuscitar o anticristo. Em algum momento. Sabe, queridos. Eu creio que o Senhor vai nos oportunizar para dar continuidade em outro momento porque nós vimos aqui apenas dois selos, são sete. E eu quero que você entenda que nada do que eu disse aqui é para gerar medo em seu coração, mas é para entendermos o evangelho na sua integralidade. Porque o evangelho que nós conhecemos, como eu disse lá no início, não é apenas o do Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O evangelho que nós conhecemos inclui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas eu não preciso temer, porque o Senhor está comigo. Crendo que somos filhos do Deus Altíssimo e temos uma aliança, e Ele disse, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Em Isaías no capítulo 41 e versículo 10 a palavra diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha mão fiel. Que o Espírito Santo em sua infinita misericórdia nos traga compreensão da sua palavra. Entendimento, discernimento e certeza de que Ele estará conosco todos os dias, até o fim. Até a consumação de todas as coisas. Eu espero e desejo que esta palavra possa ter trazido iluminação no teu coração se ela foi relevante para você, compartilhe com alguém. E eu creio que em outro momento o Espírito Santo vai promover um encontro aonde nós vamos dar continuidade nesse assunto. Porque Apocalipse não é um livro assustador, mas é um livro da revelação do próprio Deus. É o próprio Jesus falando através das visões que ele deu a João. Que o Senhor, nesse dia, alcance teu coração promovendo paz, promovendo tranquilidade, promovendo entendimento e discernimento, em o um nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você e a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.